Vamos lá, se um metro cúbico de gás natural custa R$ 1,10 e meu carro percorre 154 quilômetros com 7 metros cúbicos de gás natural, quanto devo gastar para fazer uma viagem de 880 quilômetros? Então, analisando aqui, eu estou comparando né, grandezas, né? Eu estou comparando aqui a distância né, percorrida com o gasto ali, né, de combustível, com o consumo ali de combustível. Então, eu estou comparando grandezas. Sempre que você compara né, uma coisa com outra, você tem que fazer, né, para achar o resultado, você vai ter que fazer aí uma regrinha de três. É, sempre que você comparar. Você está diante de um probleminha de regra de três. Você vai ter que fazer uma regra de três. Comparou, ó, já aciona um gatilho. Comparou uma coisa com outra, cara, regra de três. Beleza? Então, eu já sei ali o assunto da questão. Probleminha de regra de três. Legal? Eu tenho toque, tá? Eu tenho que colocar ali bonitinho. Regra de três, né? É um probleminha de regra de três. Simples ou composta? Simples. Né? Porque eu estou comparando ali duas grandezas. Então, é simples. Beleza? E é o que eu acredito que vai cair na sua prova. Legal. Interpretou, resolve. Pô, Marcão, tem algum macete para resolver probleminha de regra de três simples? Tem. Tem. É o um macete dos sinais. Né? A gente vai usar a técnica dos sinais. É isso aí. Olha como é fácil. Se os sinais forem iguais, você vai multiplicar Cruzado usado. Se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Ah, Marcão, eu aprendi lá na concorrência, na tia Teteca, negócio de seta. Seta para cima, seta para baixo e. Isso não tá legal não, irmão Pelo amor de Deus Não vem com esse negócio para cá, não Negócio de seta para cima, seta para baixo Sai disso, né? Aqui é bizu, Aqui é macete Então vamos lá Ele está falando o seguinte ó, 154 quilômetros Ele consome 7 metros cúbicos de gás A pergunta é Com 880 ele vai consumir quanto? Não sei Mas vamos lá, analisando aqui ó. Se eu vou percorrer Uma distância maior Vamos lá Quero a sua participação Estou percorrendo ali uma distância maior 880 quilômetros né? Distância maior Então eu vou consumir Mais Ou menos combustível Coloca aí para mim no bate-papo né? Distância maior eu consumo mais ou menos combustível? Pô, Marcão, com certeza você vai consumir mais. Né? distância maior, você vai consumir mais. Legal. Agora eu vou analisar. Os sinais são iguais ou diferentes? Pô, Marcão, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, eu vou multiplicar o quê? Cruzado. Acabou. boa. 154x é igual a 840, perdão, 880, né? vezes 7. 880 vezes 7 vai dar 6160. 6160. X vai ser igual a 6160 dividido por 154. X vai ser igual a 40. 40 o quê? metros cúbicos. Só que ele quer saber o valor disso, né? O gasto, né? Que ele teve com esse combustível. Aí ficou fácil. Ó. Ele fala que um metro cúbico custa 1,10. Então, para saber o gasto. Quanto ele gastou, é só multiplicar. 1,10 um, vezes 40. Isso daí vai dar R$ 44,00. Olhando lá as opções, qual seria o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória.